Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. A. Schwab. Esse livro ele tem uma história que por si só já é um pouco peculiar porque ela fala sobre quatro cidades que vivem paralelamente. No caso as quatro são Londres, só que o Kel que é o protagonista e que ele é um Antari. Depois eu explico um pouco mais sobre isso, mas ele consegue viajar entre essas quatro Londres. Só que a Londres Preta ela não existe mais, ela foi extinta por conta da magia. A magia tomou conta desse lugar e para ela não tomar conta das outras cidades eles decidiram fechar. E com isso sobraram as Londres Branca Cinza e vermelha, que a do que é, no caso, a vermelha. A Londres cinza, ela não conhece quase nada de magia, tipo, ninguém nem sabe que existe magia. E a Londres branca, a magia tá começando a tomar conta das pessoas, as pessoas elas são muito malucas, principalmente. E elas têm um aspecto muito morto e muito doente. E a Londres vermelha, ela é meio que como se fosse um equilíbrio, porque as pessoas sabem da magia, a magia não consumiu ninguém ainda e tá tudo bem, tá tudo jóia e as pessoas fazem magia assim no meio da rua. Os Antares são pessoas que nascem com Muita magia e elas conseguem dominar praticamente tudo assim, tipo, eu penso e já consigo fazer Você não precisa muito ter um treinamento nem nada desse tipo E o Kel é um desses Antares Pelo que eu entendi, só rola de ter um Antares por cidade E em paralelo a isso, na Londres Cinza, temos a história da Layla Que ela é uma menina que ela foi abandonada e ela vive na rua desde os 5 anos E ela virou uma ladra e... não bem uma ladra, ela meio que furta as pessoas, ela não assalta uma certa diferença aí. Você vai conhecendo a história desses dois, a história vai se aprofundando, você vai descobrindo um pouco mais sobre todas essas Londres e o conceito de cada um, o conceito de magia e tudo mais. E a gente vai conhecendo mais sobre a história tanto do ponto de vista do Kel quanto da Layla. E lá pro meio do livro os dois se encontram e coisas acontecem. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, que aqui no Brasil, o segundo livro vai ser publicado ainda esse ano e eu fiquei muito apaixonada pela essa história, porque o universo que essa mulher criou é muito louco. Ao mesmo tempo que é um universo paralelo, não é esse universo paralelo que a gente conhece dos filmes clássicos que temos aí no cinema, não existe uma versão de cada um desses personagens em cada uma dessas Londres. Até então o que dá pra entender é que isso daí tudo é como se fosse realmente quatro cidades diferentes, só que coincidiu das quatro serem idênticas, no caso de estrutura física e não de acontecimentos. A forma que tudo foi explicado também foi muito legal, porque você vai conhecendo muito aos poucos e eu só senti um pouco de falta de uma explicação assim, mais definitiva porque eu terminei o livro e fiquei com muitas dúvidas ainda. Eu sei que isso provavelmente vai ser explicado nos próximos, mas... Sabe que ficou aquela angústia de você querer saber mais e você não saber se você entendeu direito. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Pra também você, se puder, me explicar as coisas que eu não entendi. O finalzinho do livro eu acho que aconteceram coisas que não condizem com o que foi apresentado ao longo do livro, ao longo da história. Porque foi tudo desenvolvendo de uma forma bem lenta e bem explicada e no final foi tudo meio que jogado só pra terminar esse primeiro livro não sei se foi uma impressão que eu tive ou se realmente foi assim mas de qualquer forma foi o que eu senti de resto a história é muito legal, Kel e a Layla tem muitas coisas em comum ao mesmo tempo de terem muitas coisas diferentes e muita coisa do que se fala nesse livro assim em plano de fundo é na questão de você ter uma família, porque o Kel ele não tem os pais também ele foi criado pela família real do, da, da Londres Vermelha E a Layla ela nunca teve pai E ela não tem esse conceito de família E também tem algumas discussões ao longo sobre isso E você vê Que tudo é um pouco movido a isso Um pouco movido a questão de você querer salvar todo mundo e ao mesmo tempo você não conseguir Salvar ninguém E também a questão de você não saber o que você vai fazer amanhã porque eles dois mil que não tem muita perspectiva de vida. Todo esse universo que foi construído, você percebe que vai ter muita coisa ainda que vai vir e que vai se aprofundar no melhor ainda. Possivelmente até algumas coisas que não foram apresentadas nesse livro, mas que vão surgir nos próximos. Existem N possibilidades das coisas que podem acontecer, até porque a própria autora ainda não definiu o que pode e o que não pode. Pelo menos nesse primeiro livro. E a gente também fica com dessa dúvida. Eu prefiro não comentar muito dessa metade do livro em que o Kel e a Layla se encontram justamente porque eu acho que já é spoiler então não leia a sinopse do livro só vai com isso que eu te falei e vai ser incrível, você vai se surpreender mas rola muita perseguição ação e coisas muito loucas nessa metade do livro e são cenas muito legais e muito bem construídas. Você fica querendo cada vez mais saber o que está acontecendo e são uns certos enigmas que não são muito bem explicados nesse primeiro momento, que é justamente para você ficar curioso, você ficar com uma certa dúvida do que está acontecendo. E tudo o que é apresentado nesse primeiro livro é concluído no final, mas ao mesmo tempo você sente que alguma coisa ainda pode vir, e tem algumas coisas que estão surgindo por aí, e que você não sabe muito bem o que E eu tô muito ansioso para ler a sequência, quando eu terminar de ler essa coisa eu vou vir aqui no canal, comentar um pouco pra vocês. E é isso. Como eu falei, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu. Se você não leu, me diz o que você tá esperando também, se você quer ler, se você não quer. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é não inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!